Esse ano, nós estamos discutindo a reformulação das diretrizes curriculares dos cursos de psicologia e convidamos a participação de toda a categoria para incidir nesse processo. Eu destacaria a questão dos estágios curriculares, por exemplo. Eu lembro que na minha formação, nós ainda trabalhávamos na área de saúde mental é, com, com estágio em manicômios. É, o problema é que mesmo após a lei é, Paulo Delgado, que institui a rede substitutiva, em muitos cursos durante muitos anos e ainda hoje é, o estágio em psicologia e na questão de saúde mental ainda acontece em é, hospitais manicomiais. Isso dá conta de como é importante na discussão de diretrizes é, nós incidirmos sobre esse debate e produzirmos modificações que vão no sentido da, do aperfeiçoamento e da transformação dos cursos de psicologia em direção a uma psicologia que defende e que atua é, sob a égide dos direitos humanos.